Olá pessoal, hello everyone, sejam bem-vindos ao nosso módulo 4 da disciplina inglês. Bom, até aqui nós já aprendemos bastante coisa, não é verdade? Skimming, scanning, estratégias de leitura, né? aprendemos um pouco sobre vocabulário, como adquirir vocabulário, como é, é, desenvolver... É, técnicas para aprender vocabulário novo. Falamos um pouco também no módulo 3 sobre aspectos culturais da língua. Falamos sobre língua inglesa no trabalho. E agora no módulo 4 a gente vai fazer aquele resumão, né, mas assim voltados um pouco mais para essa última questão, que é o inglês no mercado de trabalho. É, como eu já disse no outro vídeo, a. É... Vocês vão perceber, aqueles que já trabalham na área, já estão percebendo né, como o inglês é importante para quem trabalha na área de tecnologia. Vocês também vão ouvir muita conversa, né, de paralela, de, de gente dizendo né, que ah, o inglês, língua de dominação, né, língua dos países hegemônicos. Bom, e, e isso é uma discussão à parte, mas a gente não pode, neste momento, prescindir do inglês para estar inserida no mercado de trabalho, para estar sempre atualizado, para estar sempre atento às coisas novas que aparecem, que surgem, para ser, sermos os primeiros a saberem dessas novidades, nós precisamos sempre estar com o inglês em dia. E a nossa, o nosso módulo 4, né, ele tem como título Estudo Contínuo da Língua Inglesa. Nossa disciplina é curta, uma pena que né, levou tão pouco tempo mas o estudo da língua inglesa, ele precisa ser contínuo. Então, eu assim, incentivo vocês a continuarem estudando inglês, a continuarem usando as ferramentas, né, os sites, os aplicativos que foram né, compartilhados aqui, não só pelos vídeos, mas também os uh, materiais que os colegas compartilharam né, uns com os outros, aqueles que deram sugestões né, dos materiais que já utilizam. E todos os dias surgem novos aplicativos, novas ferramentas, novos sites. A gente precisa estar sempre se atualizando. Né? Isso é algo que não termina com a disciplina a língua inglesa. Uh, nosso módulo 4, ele está dividido em unidades 1 um e 2, como os outros também eram divididos em duas unidades. Né? A primeira diz respeito à globalização e ao estudo, e ao estudo de língua inglesa. Né? A globalização um fenômeno, né? É, que já tem algum tempo, o um, um inglês, na verdade, ele, ele se espalhou pelo mundo é, por conta dela. Né? A importância da atualização, a língua é viva. Então, assim como surgem novos aplicativos, novas ferramentas, né? também surgem todos os dias novas expressões, né? novos memes, <risos> ah, novas palavras. Né? Os dicionários de antigamente, os dicionários impressos, né? eles tinham ali... Né? Cada edição tinha, era preciso fazer uma revisão. Quais palavras iam sair do dicionário? Quais palavras iam entrar no dicionário? É, hoje em dia isso é tudo muito mais rápido, é tudo muito mais veloz. Né? Então a gente tem também uma série de dicionários online. Não estou falando nem só de dicionários inglês-português, dicionários de língua mesmo, inglês-inglês. Isso acontece com todas, português-português, né? É, tudo é atualizado é, em tempo real. Existe, é claro, uma, uma comissão de linguistas né, que se reúne é, dentro de um determinado período e que eles discutem essas questões com as palavras que devem entrar no dicionário ou não. E aí eu gostaria de dar uma dica para vocês. Procurem uh, um, um vídeo né, da professora Anne Curzan. A-N-N-E é o nome dela, Anne. Curzan, C-U-R-Z-A-N, né? como nascem as palavras, né? alguma coisa assim relacionada. Ela fala sobre uh, esse movimento né, de, de criação de palavras, como isso tudo é muito, é muito rápido. Um dos exemplos que ela dá no, no vídeo dela é a palavra hangry. <risos> é, eu acho que também muitos alunos que fizeram cursinho de inglês, né, estudaram inglês antes de fazer essa disciplina, uh, talvez tenham tido essa... essa essa experiência né, de confundir o angry, de nervoso, irritado, né, com hungry, que é faminto, né, estar com fome. I'm hungry, estou com fome. Mas já existe em língua inglesa hoje, né? todo mundo vai saber, a maioria das pessoas vai entender, quando você fala, por exemplo, I'm hungry. Antigamente isso era considerado um erro de pronúncia, né? Mas quando é que a gente fala hangry, né? como uma gíria, como coloquialismo, é claro, você não vai usar isso num texto acadêmico ou numa, numa linguagem formal, mas esse hangry, assim, você está com tanta fome, tanta fome, que você está irritado de tanta fome. Essa, essa é a ideia do hangry. E assim como esse exemplo, ela dá outros né, de palavras que foram aparecendo depois, especialmente né, com, com, com a internet, né, com os memes, com com expressões que foram sendo é, criadas, né, com a, abreviaturas né? também, né, LOL, né, <risos> laughing out loud, e, e, enfim, né, são, são coisas que precisam ser é, integradas, né, essa informação precisa estar também é, disponível nos dicionários, para que os falantes da língua eles possam saber e para que aqueles que estão aprendendo também venham a descobrir do que se trata. Essa atualização ela é cada vez mais rápida, cada vez mais constante. né? Uh, e mesmo com toda a, a seleção que se faz, né? mesmo tendo os parâmetros definidos pelos linguísticos, uma determinada associação, né? E, um, um, um certo rigor, mas hoje em dia é muito mais rápido do que era antigamente, somente com os dicionários impressos, né? Levava muito mais tempo essa atualização. Uh, então, para nós também, essa necessidade de atualização é constante. Uh, hoje em dia, a gente fala de World Englishes no plural. Né? O que, que significa essa expressão World Englishes? Não, são os ingleses do mundo, né? Ingleses no sentido de língua inglesa, né? são as línguas inglesas do mundo. O inglês que é falado nos Estados Unidos, o inglês que é falado na Inglaterra, mas o inglês que é falado na Austrália, o inglês que é falado na Jamaica, o inglês que é falado na África do Sul, mas o inglês que é falado na Índia, o inglês que é falado em outros lugares, né, que não necessariamente né, tem a pronúncia, como a gente vê nos filmes, né, ou, ou, ou, tem expressões, tem... É, palavras que não aparecem nessas, nesses veículos maiores, né, mais, mais difundidos, mas que também são língua inglesa. Existe também, hoje, hoje em dia, a tendência, né, e eu acho isso louvável, acho que vocês têm que pensar também, né, que nós não precisamos né, simplesmente imitar as pronúncias, por exemplo, escolher uma pronúncia, né? de X ou de Y, né, dos Estados Unidos ou, ou inglês britânico, mas tudo bem você falar inglês com sotaque brasileiro, não tem problema, você não tem que se preocupar com o sotaque, hoje em dia isso já é uma coisa vista como secundária. O importante é que você consiga se comunicar e consiga entender. Né? E nós aqui, em nível instrumental, o mais importante ainda é conseguir entender, né? ler e saber do que se trata, né? e conseguir tirar dali informação importante. Uh, o professor David Crystal é um linguista britânico muito famoso e ele tem um livro chamado English as a Global Language, em que ele fala um pouco desses desses aspectos da língua inglesa. O inglês se tornou uma língua global, mas à medida em que se torna uma língua global, uma língua que é falada no mundo todo, ou pelo menos, em praticamente todos os lugares do mundo se estuda o inglês, Uh, isso também faz com que cada detalhe, cada característica local, de certa forma, influencie o inglês que é falado naquele lugar. Então, é global, mas não pode nunca ser visto como um compacto, como uma coisa assim imutável, né? ou uh, algo que é difícil de quebrar, ou que pelo fato de você... É, estar num país que não tem como primeira língua inglês que você não fala o inglês perfeito, que você não fala o inglês bom. Não, isso precisa cair por terra. É uma, uma ideia que já tem sido rechaçada há bastante tempo. Uma frase assim que eu gosto muito de dizer para os meus alunos aqui na UFMS, né, no curso de Letras Inglês, e que eu repito para vocês e gostaria que vocês tivessem em mente depois que o nosso curso acabar, é essa frase aqui, olha... English makes bridges, not barriers. O inglês constrói pontes, não barreiras. Então, se o inglês até hoje foi para vocês, ah, né, uma barreira, ah, não consigo, ah, eu não posso, né, é um obstáculo. Não é essa a ideia. A ideia é transformar na língua inglesa, no conhecimento de língua inglesa, uma ponte para você conhecer outras pessoas, para você conhecer outras coisas para você ter acesso a informações que você não teria só buscando em língua portuguesa. Uhum. Então, é um, um aspecto positivo que tem que ser levado em consideração. Uhum. É algo que contribui e não que pesa sobre você. Uhum. É algo que vai, vai, vai, vai fazer com que você tenha um intercâmbio maior, que você tenha muito mais possibilidade. Lembre-se sempre, bridges not barriers, pontes, e não barreiras, não obstáculos. Hoje em dia, existe nas universidades um... Não vou dizer um movimento, porque não é algo assim, não tem essa característica de movimento, mas algo que, que assim, se, se, se replica em várias instituições de nível superior, que é o English as a Medium of Instruction. É uma espécie de programa eu diria até uma metodologia né, é, de língua inglesa como um meio de instrução. O que, que seria isso? Digamos que num curso de biologia, por exemplo, os professores né, dão suas aulas em português, mas tem lá um ou dois professores que vão ministrar uma determinada disciplina e resolvem ministrar essa disciplina em língua inglesa. Assim, os alunos podem aprender o conteúdo, que é de biologia, né, é, daquela disciplina, daquele período, mas eles aprendem em língua inglesa. Eles acabam desenvolvendo, né, uh, isso contribui para o trabalho deles, né? principalmente na área de ciências da saúde, né. Uh, existe esse hábito de publicar os trabalhos em língua inglesa. Quase ninguém na área de saúde publica trabalho em português, a maioria trabalha e publica em língua inglesa. Por quê? Para ser lido por mais gente, para ser lido por mais pessoas, por outros pesquisadores em todas as partes do mundo. Né? Uh, eu dei o exemplo de ciências da saúde, mas, por exemplo, poderia ser na matemática, na engenharia, né? Então, tem aquele, aquele professor que escolhe dar uh, a aula da sua disciplina, né, de um assunto específico da área, mas em língua inglesa, para que os alunos possam aprender sobre aquele assunto na língua inglesa para também falarem sobre esse assunto né é, é, produzirem sobre esse assunto em língua inglesa para difundir para mais pessoas né, para o mundo inteiro né não ficar só na língua portuguesa o equivalente do EMI né, English as a Medium of Instruction uh, mas fora da universidade né fora do ensino superior aí seria já no, no ensino médio no ensino fundamental é o Cleo Content and Language Integrated Learning. Sabe aquelas escolas bilíngues, Mas bilíngues de verdade, né? Onde você tem... Você tem sua aula de português e você tem a sua aula de língua inglesa, mas, eventualmente, né, a aula de matemática também é dada em língua inglesa, né? Ou a aula de história é dada em língua inglesa. Né? Isso aqui é, é Content and Language Integrated Learning. É integrar conteúdo e a língua, né? sem perceber os alunos estão aprendendo inglês, mas sem que seja uma aula sobre gramática, né, ou sobre uh, pronúncia, enfim, sobre vocabulário. É uma aula de história, mas em inglês. É uma aula de geografia, uma aula de matemática, de ciências, mas em língua inglesa. Então, é, são, são duas, uh, dois caminhos que têm né, sido intensificados nos últimos tempos justamente por conta da globalização, justamente por conta né, dessa, desse, de, dessa, desse aumento né, de trocas, desse aumento de intercâmbio né, entre as pessoas no mundo. Muitos jovens, já, cada vez mais cedo, né, no ensino médio, já tem é, adolescentes que têm o desejo de estudarem no exterior, de conseguirem uma bolsa. Então, esse tipo de abordagem, esse tipo de metodologia já contribui para isso, Ele né, já vai aprendendo é, em língua inglesa. Agora, apesar de muito, muito difundidos, né, de, de, ou pelo menos bastante intensificados nos últimos 10, 15 anos para cá, é, é, talvez em alguns lugares ainda haja alguma resistência ou algum estranhamento. Nossa, mas aprender matemática em inglês, <risos> para quem tem dificuldade com matemática, imagina, né? Uh, mas a, a ideia não seria, né? Assim, um, Dar aula de inglês na aula de matemática. Como eu falei, seria aula de matemática em inglês. Os números em inglês, por exemplo, a gente sabe, é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Uh, e existem várias formas, né, de, de, de utilizar essa abordagem. Pode ser aula 100% em inglês, ou pode ser só 50% em inglês, né? Ou então o professor fala em inglês e os alunos respondem em português. Aí é preciso adaptar de acordo com a turma, né, de acordo com o conhecimento prévio que os alunos têm de língua inglesa. Não adianta só o professor falar em língua inglesa e os alunos não acompanharem, não é verdade? Mas enfim, tudo isso por conta da globalização né, e da participação da língua inglesa nesse processo. Né? A língua é viva, né? como nós já falamos, a gente precisa sempre estar atualizando. Atenção aos materiais. Né? Ah, é lógico que tem muito material ofertado na internet. A gente precisa saber aquilo que é mais, mais atual, né? por exemplo, para aquisição de vocabulário. Né? Ah, tem gente que gosta de trabalhar com livro impresso. Ah, eu tenho aqui um livro né, que, sei lá, meu primo usou e gostou muito. Né? Ah, é, aí você vai olhar a data do livro, né? 1990. Aí tem vocabulário do tipo né, CD, fita, cassete, coisas que ninguém usa mais. CD talvez use, né? mas fita cassete com certeza não. É, tem, por exemplo, né, uh, palavras que já não se usam mais. Então, não vai contribuir muito para o nosso estudo. A gente precisa de material sempre atualizado. Uh, muita atenção também né, para o material. Às vezes, a gente encontra uma outra coisa errada na internet. Então procure sempre. É, materiais de, de procedência, né? materiais que sejam uh, elaborados né? por pessoas que sejam da área, que conheçam bem a área. Né? Uh, por conta dessa rapidez toda que a internet nos proporciona, né? a gente tem uma atualização rápida e eficiente. Agora, como eu falei para vocês, atenção, porque é um mundo de coisas, é um mundo de possibilidades, né? uma infinidade de ferramentas e de dicas e, enfim, mas a gente precisa aprender a, a selecionar. E muito dessa seleção vai justamente de acordo com a característica pessoal de cada um. Existem ferramentas que eu particularmente utilizo, mas que alguns dos meus colegas também, professores de inglês, ah, eles já não gostam muito, já não se sentem muita vontade. Né? Esse aqui eu não gosto, a interface dele não é muito boa. Ah, esse aqui eu não gosto porque ele é muito. Né, muito básico, né? sempre cada um vai ter a sua preferência. E eu justamente quero né, incentivar você a procurar aquele instrumento, aquela ferramenta, aquele site que você mais gosta, o que você acha né, mais fácil de, de manusear, aquele que você acha mais fácil de, de encontrar a informação que você precisa. Né? Como é que a gente descobre qual é a ferramenta que a gente mais gosta, ou aquela que vai mais ajudar no nosso trabalho, naquilo que a gente é, precisa para o dia a dia. É justamente procurando, testando, né, verificando. Ah, essa aqui eu usei e não gostei. Ah, eu baixei 10 aplicativos para o meu celular. <risos> Ótimo. Embaixa 10 aplicativos para o celular, está muito animado. Né? Mas na hora que você vai testar, na hora que você vai usar... Hum, mas esse aqui é tão pesado e, olha, cheio de propaganda. Ah, esse aqui eu vou tirar, esse eu vou desinstalar. Ah, não, esse aqui é ótimo, esse aqui me ajuda. Olha, esse aqui me lembra todo dia que eu tenho que fazer uma lição. Tem, tem vários, vários, várias características né, de, de cada um desses, desses aplicativos. Algumas vão ajudar, outras vão atrapalhar. Muita gente gosta de usar, por exemplo, o Duolingo. Duolingo é um dos aplicativos mais famosos de ensino de língua. Duolingo, é alguns gostam, outros não gostam. Tem gente que não gosta justamente porque ele fica lembrando. Né? Você não estudou hoje, tem gente que não gosta da corujinha lembrando, né? Ah, a é sua lição de hoje. Uh, enfim, é, por isso é uma questão tão pessoal. Né? Aqui na nossa disciplina, vocês tiveram a oportunidade de ver várias ferramentas, várias né, possibilidades. E para continuar esse exercício, para continuar na aprendizagem de língua inglesa, não adianta vocês quererem usar tudo, né? Mas escolham aqueles que vocês mais gostaram, aqueles que mais ajudaram no trabalho de vocês, né, com, com a língua inglesa, com, com aquilo que vocês precisam no, no dia a dia. Escolham esses e fiquem com esses, né? E utilizem com esses. E sempre de olho, porque todo dia tem coisa nova sendo lançada por aí. Né? É, eu, por exemplo, quando eu terminei o curso de inglês, há muito tempo atrás, né? <risos> eu gostava muito de ouvir música, então eu fazia né, coleção de letra de música. Uh, hoje em dia, a gente pode colocar, por exemplo, né, o, o clipe, né? escolher o clipe no YouTube ou em é, um desses é, sites de, de música, o eu sei que o Amazon Music faz isso, eu não sei se o Spotify faz, mas acho que a maioria tem esse recurso, né, de ouvir a música e tem a letra embaixo, né? tem a legenda. Então, não só ouvir, mas ler junto. Né? Então, você aprende ao mesmo tempo a pronúncia, né? você é, aprende vocabulário, né? e você canta junto, né? se diverte. Então, tem várias formas. Já tem gente que não gosta muito de música. Tem gente que gosta de ouvir podcast, né? Então, tá ali fazendo uma coisa e outra, né? Lavando uma louça ou uh, uh, arrumando alguma coisa no trabalho e ouvindo. Tem gente que gosta. Tem gente que já não, não gosta muito só de ouvir, gosta de ouvir e ver ao mesmo tempo. Então, um vídeo vai funcionar melhor com esse aluno, né? Para cada um tem a, a, a ferramenta né, adequada. Escolham o seu jeito e aprendam se divertindo. Usem aquilo que vocês curtirem mais, aquilo que for mais confortável, que for mais proveitoso e que vocês gostarem mais de utilizar. Porque é isso que, que vai fazer com que o exercício permaneça, é isso que vai fazer com que vocês criem o hábito. Ready to start? Módulo 4, então, pessoal. See you, bye bye.